Fala galera, é o seguinte, ó, a gente já tá aqui. Hoje eu vim pro pacto. O pacto da Fortaleza. E se liga no que vai acontecer, vou mostrar tudo aqui para vocês. Se liga nos textos que vai rolar. É nós, estamos juntos e acompanha a gente aí. Fui! ever é. trust. dando treta aqui por conta que bom, a galera ali separada E a gente passou aqui na frente Vê o que vai dar Tá passando mais um Ou acho que o próximo é a da gente, ó Tá chegando aí, ó, ó, ó Se liga aqui, ó oh. Bora, bora, entrando menino Bora, entrando menino Sim. Galera, seguinte Ui. Já entrei aqui Galera, a gente já entrou aqui, o Felipe tá ali, ó já colocou a bolsa ali no canto. Esse aqui, mostra aí galera, ó. Se liga lá fora galera, ó. A gente tá lá, tem alguma coisa lá fora. A gente... Aqui lá acho que a gente não vai tá ficar muito fraco. Mas eu vou tentar, eu vou tentar mostrar o parque aqui por cima. Quando a gente chegar lá em cima, lá ó. Tá mostrando lá, ó. Chega lá em cima. Eu vou tentar mostrar pra vocês é, como é a visão do parque de cima pra baixo e aí vocês vão ter noção mais ou menos qual o tamanho do parque e em qual os brinquedos a gente vai, beleza? então fica ligado aí é isso, só uma observação não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like, ó com aquele like é isso, tamo junto, valeu e se liga aí! Galera, eu vou tentar mostrar pra vocês a avenida aqui, ó Se liga É muito alto isso aqui, mano Olha isso Caraca, velho Eu vou ter que essa quase toda Olha isso Meu Deus Ei, mas tá balançando esse negócio aqui, bicho. Quando chega aqui em cima, galera, ele começa a balançar, vai Será que vai cair isso aqui? Olha o, o vento aqui em cima, Eu acho que é por isso que eu perdi meu drone. O vento aqui em cima é muito forte, bicho. Se liga, mano. Olha aí, ó. Se liga nisso. É muito forte, galera, o vento aqui. Ó, dá um tchau lá, galera. E é isso, entendeu?